Hoje a gente vai falar sobre os nossos oito filmes favoritos Que você aí não pode deixar de assistir Confere, Confere o vídeo E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo Tudo bem Eu com vocês? vocês. Eu sou a Otávio Seiji e a Dária, E vocês estão aqui no Leite com, Leite com Biscoito. Biscoito Nós decidimos fazer uma coletanhazinha dos nossos oito filmes favoritos Que vocês aí do outro lado não podem deixar mesmo de assistir São quatro filmes que eu escolhi e quatro filmes que a Manu escolheu O primeiro filme vem da minha lista E eu acho que é tipo o filme mais assim apaixonante de todas as vidas Brincadeira, na verdade é só um filme engraçado que eu me apaixonei à primeira vista Que é Vira a Rainha das Trevas e bom, eu sou apaixonado por essa mulher e por esse filme. And a casserole. Oh, Elvira. as Elvira, Mistress of the Dark. Me... Tá parecendo tipo sessão da tarde, sabe? Tipo, aquela turminha radical? Né? <risos> O meu primeiro filme favorito, Toy Story. Gente, quem não gosta de Toy Story? Eu cresci com Toy Story. É tipo, Star. sabe, é todos, um, dois, três, tipo, é genial. Assim. Já escolheram um parceiro de mudança? Parceiro de mudança? Você tá falando sério? É, eu não sabia que já era hora de escolher um. Mas... Toy Story, um mundo de aventuras. O meu segundo filme favorito Também tem a ver com bruxa Aliás, os não todos os meus filmes O que não tem a ver com bruxa, com satanás Com vampiro e com essas coisas Vocês já sabem né gente Então o meu segundo filme favorito é da magia sedução Com Sandra Bullock e Nicole Kidman Da magia, sedução. O meu segundo. Destruindo o cenário. O meu segundo filme é Harry Potter e o Cálice de Fogo. É o melhor. Pra mim, é o melhor dos, dos filmes do Harry Potter. Tem assim. bruxa também. <risos> O torneio Tribruxo! Três escolas para uma série de competições mágicas. Apenas um aluno é escolhido para competir. A glória é eterna! É o que espera o aluno que vencer o torneio Tribruxo. O terceiro filme favorito também tem a ver com Coisa de Bruxa, e é um filme infantil, muito velho, por sinal, da minha infância, que é Cadabra É um filme da Disney, que muito provavelmente você aí que assistia Globo, na TV Globinho, ou tipo na época de das Bruxas, ou na Sessão da Tarde, sempre passava, muito provavelmente vocês também gostem. É um filme muito interativo, feito pra crianças de 24 anos, e que vale muito a pena conferir. O terceiro filme é também de desenho, é Universidade de Monstros. Eu não gosto nem um pouco de, do primeiro filme, mas o segundo, gente, é muito legal. É, é muito bom. que admitir que o segundo foi melhor mesmo. É muito bom, além de sem contar que tipo, eu gosto muito de filmes colegiais. E aí junta desenho, é tudo um bando de criança nessa muito casa, bom. meu Deus, não deixar de crescer. É muito legal, recomendo pra quem gosta de animação e gosta de colegial. E umas aventurinhas, assim, engraçadinhas. E gosto de Disney. Você está ótimo, Ozal. Se quiser fazer uma pegadinha com alguém, pelo menos faça alguma coisa. O meu quarto e último filme favorito, ele também tem a ver com coisas do outro lado e ele deu origem ao meu seriado mais amado para sempre no mundo, que é Buffy, a caça-vampiros. E eu tô falando do primeiro filme que não era nem com a Sara. If she can just get rid of those other guys in her life. Ah! Stab him in the heart. Christy Swanson. I am so sure. Donald Sutherland. Ah. E o meu quarto filme, e último foge de tudo isso. Na verdade ele não é bem favorito, mas eu acho que é um filme que todo mundo deve assistir, tipo, sabe quando você tá tipo, sei lá, nos seus 16 e 17 anos assim, e você quer tipo uma festa muito legal. Sabe aquela festa para contar para seus filhos um dia que nunca vai acontecer? Que nunca mim. tá acontecendo mesmo. Mas também. Aí você Projeto X. We never had a shot at. Tonight's about changing the game. favoritos. Tem alguns filmes novos, outros filmes velhos, outros filmes mais ou menos. Provavelmente os filmes velhos são tudo aqui da tia, né? Do idoso aqui. Mas vale muito a pena. Então se você é do outro lado quer procurar alguma coisa nova, se você é do outro lado não viu nenhum desses filmes, então vai atrás. Porque é muito bom. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta se você tem em comum esses filmes com a gente. Se você vai se você assistir. Vai... É, se você entendeu? tem curiosidade também. Se você tem algum outro filme que você gosta que a é Gente, nunca uma é fita. Comenta então. também. Entre nas nossas redes sociais, curte a nossa fanpage. É isso aí. Até a próxima e falou!